Essa percepção dele incluiu todos nós. Certo? Qualquer ser que afirma eu e o pai somos um, ele tem que incluir o outro nessa unidade. Quando eu digo eu e o pai somos um, eu não estou é, me separando do outro, o contrário, né? princípio nosso, é que quando nós afirmamos uma verdade, ela é universal. Então o que significa? Eu e o pai somos qualquer pessoa que afirmar isso, como é, pessoa, né? nós temos que transcender essa ideia, de uma pessoa pronunciando aquilo, para enxergarmos o todo representado ali Certo? Então, é... Quando ele disse, eu e o Pai somos um, por que, que ele não guardou para ele isso? Por que, que ele foi dizer isso para os judeus? A ideia é de que, quando a verdade se revela, a pessoa sinta integrada nessa verdade, sinta que está falando e si próprio. Certo? Então, quando eu digo, eu e o Pai somos um, então incluo o universo, estamos no silêncio nós percebemos que todos aqui são essa verdade e nós somos um então todos nós podemos dizer eu e mais somos um né? por isso que se divulga isso tá? agora quando isso é falado nós pronunciamos isso a parte é, que que É a parte que ouve? Se eu aí, não é que Tem uma parte que fala. Vamos dizer, eu chego aqui e falo assim, eu e o pai somos um. Então é uma parte que fala. Aí o outro fala assim, eu estou ouvindo isso. São então, é essas supostas suporta as partes que falam aqui o outro, elas não são é, é, realidade do nosso ser. Por que que eu teria que dizer eu faço um tom para alguém que já saiba disso? E se o outro sabe disso, por que que ele que vai querer vir aqui escutar? Percebe? Então, é, a parte que fala é a parte que ouve, corresponde ao batismo pela água. É quando a gente está falando sobre a verdade, que é real. Então essa realidade, ela já está sendo de todos nós. Mesmo que ninguém ouvisse nada, ninguém tá? nada. Agora, qual é o segredo todo? É descobrir que a parte que fala e a parte de ouve são ilusões mentais. inexistente né? eu prefiro usar inexistente em vez de é, existe apesar de não ser realizado Porque filosoficamente seria mais correto dizer é, que algo é real a unidade é real essa unidade ela é real Se nós admitirmos qualquer outra coisa como existente, se não for ser sempre, se não for Deus, então não é real. Nós não chamamos que a falsidade ou a ou a ilusão. Ele deixou de se identificar com isso. E percebe que ele já está identificado como Deus. Isso que nós chamamos de despertar espiritual. É um acontecimento é, de troca de identificação aparente. A gente estava sendo identificado como um ser humano, é, aprendiz da verdade, ou professor da verdade, são duas ilusões dentro de uma mesma frente. Ou são dois integrantes dentro da mesma ilusão. Nenhum disso, nenhum dos dois é real. Então, esse que fala é inexistente. E o que ouve é inexistente. Quando isso? Já. Sabe o é que nós estamos vendo aqui? Uma imagem de nós estamos diante de uma imagem mental hipnótica, isso é importantíssimo perceber, porque depois que nós descobrimos que a imagem hipnótica, ela passa a deixar de ter qualquer poder sobre Se nós somos um, na realidade, a ideia de separatividade, que nós dissemos que está nessa imagem, é hipnótica, ela não consegue ser exteriorizada para o mundo, como nós posteriormente julgamos estar. a gente uma ilustração da vidraça, né? já uh, gosto de comentar essa ilustração, porque ela é lá, lá do direitinho que acontece. A pessoa está, do lado de cá, enxergando o qualquer. Vamos supor que. quatro cores ele esteja vendo através de um vídeo de uma cor só. O que, que é real no caso? São as quatro cores. Certo? O que, que é a ilusão? Se é achar, que é uma cor só que o objeto possui. Então se nós olharmos a, a paisagem com a janela vermelha, vai, vai dar a entender que tudo está falando sendo vermelho. Então essa cor vermelha. Atribuir ao objeto externo, ele não pode ter é, essa ilusão de que o objeto é vermelho. Mesmo que eu me luta com essa ilusão, não vai passar essa cor vermelha para o objeto sem quatro várias cores. Então, por isso que nós estamos dizendo, a ilusão ela não é interiorizada. Eu posso pensar erradamente sobre a coisa, mas a coisa continua errada, pessoalmente. Não chega a atingir o milhar. A vidrata de várias cores, a realidade é tá. Então isso aqui fica um carnaval de cores. O real está sendo o que é. Então o nosso ser, ele é, é o Cristo. Ele está sendo visto através de uma vidrata tridimensional. O que, que, o que, que essa vidrata mostra? Mostra o ser de cada e o ser de outro. É, é por isso que a, a questão das palestras tem um valor relativo. A pessoa tem que sair fora, é, transcender isso, para chegar a ser que ele já é, na realidade. Por isso que a gente fala uma coisa para a teoria, a gente faz para meditação, para perceber isso. Não adianta meditar sem ter um objetivo nítido. Qual é a, a, o objetivo dessa meditação? Né? Qual é a finalidade real dela? Não é fechar os olhos só de ficar pensando, é, ou lidando com um pensamentos ou ficando pensando, refletindo apenas. Existe algo é, sendo o ser que somos de que é possível ser percebido. É, na verdade é revelado isso como o nosso ser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 por alguém, aquela melhorar a vida de alguém até melhorar a própria vida né? porque elas estão olhando para essa hidrata se ela perceber essa ilustração a mente para de fazer aquilo não funciona todo mundo já viu que isso não funciona o que é que funciona? é a gente está falando de anular a mente é tirar aquele hidrata quando essa hidrata deixar de mostrar uma imagem né, para nós como se ela fosse real o que que automaticamente acontece? O real se revela, certo? Se eu tirar aqui, vou olhando para lá, né? o Observador. Se tirar aqui, o <risos> que acontece quando isso, é, essa vidraça vai é removido? Nada deu na Ser que sempre esteja ali, ele faça ser percebido só como ele é. Só isso. Então não existe nenhum ensinamento metafísico para resistir às aparências. Nenhum desses. É assim que funciona o mecanismo. Por que a gente tem que fechar os olhos? A é, meditação correta não tem nada a ver com o olho aberto ou fechado. Por que se fecha os olhos no início? Para facilitar para desgrudar a tensão vida simplesmente agora, não adianta só fechar os olhos e conservar segurando a imagem que a é dá para mostrar certo? seria a mesma coisa que a pessoa tirasse a janela vermelha e, e olhasse aqui mas aquela imagem vermelha é muito preta ainda na mente como se fosse um hipnotismo mesmo então nós fazemos o contrário no né? estudo. É exatamente o contrário. É, as pessoas dizem, que eu sou <risos> radical, mas não é questão de ser radical. É que não tem outro jeito, né? não. Não podemos servir a dois senhores. Ou nós olhamos direto para a realidade, mesmo diante da janela, e aí está o segredo da coisa. Nós não precisamos tirar a janela. Tá? Porque a vida toda é que tirar isso daí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 você só pode contemplar a si próprio. Tá? Agora, não significa que essa unidade ela não esteja mais em infinitas manifestações. É uma variedade infinita. Tá? Tudo aqui, nessa unidade, ela tem a sua individualidade. Mas você você um. Certo? Então, quando nós é, vamos fazer a primeira meditação. Primeira coisa que eu estou lembrando: que vamos supor que a pessoa tenha algum problema. Quer dizer, isso é uma piada do problema, né? Certo? Porque seria Deus que é o problema. Na realidade, aquilo que não vale para Deus, não vale para nós. Certo? O que é, o que é válido para nós é válido para Deus, porque é o mesmo jeito. O que significa essa percepção? Esse é o ativo do povo. Ninguém consegue passar para ninguém. Parece é a polva tecida do céu, né? Espírito único. Então Só nós, nós pronunciamos isso? Certo? Então não tem meio tema. Uma pessoa fala assim, Mas eu, então eu vou pegar esse princípio sério aí. Eu vou estudar isso aí. Vem a fundo, um, uns três meses, para que eu é, assumir já não está usando nada, porque é chato isso, tá? Essa é a mesma coisa que a pessoa, ficasse dependendo de tirar essa janela colorida, ou a por os que jamais, não está arrancar pelos prévios aqui, desmontar janela, para ter os dedos de enxergar a realidade. O O fenômeno tem nada que de jeito o tempo, e tem nem com retirada de ilusão. O fenômeno tem que ter uma auto com o que é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 É a, é a ligação direta com a perfeição, que já existe. Vou lá a ilustração, então vou fazer a meditação. Deixa eu colocar mais uma ilustração do, sobre esse assunto. Do copo com lápis dentro. Todo mundo já ouviu falar, né? Se nós colocarmos. Não é aquele efeito tipo de ou de, de colocar na água. Ele vai parecer rompido é, ao nível da água se nós olharmos lá de fora. Quebrado. quebrado né? é, não é torto, é quebrado, né? parece quebrado, mas parece em dois lados. Fica na posição quase que paralela né? até. que um nível.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 A casa é uma coisa muito grande. Quando a pessoa ela pensa que está vivenciando uma situação terrível, se ela lembrar essa frase aqui, essa frase aqui é a mente dela. Agora lembrar que todo esse drama que a pessoa está vendo lá fora, que está tomando a vida dela, não tem nada lá fora do humano. É uma imagem formada na mente dela. Não, não consegue ser esterilizada. Segundo, vou colocar aqui. não tentar mudar a aparência. O que eu tinha colocado antes, ela é, apesar de existir aparência, né? Apesar In your O que significa? Olhar o lápis perfeito. Olhando o lápis torto e chegando perfeito. Certo? Alguém já pensou em querer consertar esses lápis aí mentalizando? Vai ficar a vida inteira mentalizando. Porque é a aparência de ruptura dos lápis. É a mesma coisa com a doença. A pessoa vai ficar a vida inteira esperando Deus faz que abrir as né? para tirar a doença que nunca existiu porque ela já está perfeita. então ela fica a vida inteira mentalizando, estudando, fazendo a meditação para consertar o problema que não existe então esses dois pontos são, o, são os pontos chatos assim, de comunizar com a sua aparência, né? primeiro, identificar Vamos supor um problema, tal é, suposto problema físico, a pessoa olha, o corpo vê um problema. Então ela imagina, aquela, aquela imagem do problema físico não está no corpo. Certo? Eu estou com essa imagem como sugestão hipnótica na mente, lembra da vida? Certo? Aí, quando a gente faz isso, a gente separou a aparência, a mente nossa. Desligou a atenção do suposto problema né? que estava sendo visto no lugar errado, certo? Está vendo algo é, como estando no lugar onde um que esteja. Então esse é o primeiro ponto, é, esse que é o sentido. Trocar a posição é, da mente. Não vou dizer que seja fácil fazer isso aqui, não é?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 então aplica o princípio absoluto. Então agora a saúde é perfeita. Isso aqui é uma verdade imutável. Não é que nós temos saúde, nós somos a saúde. Se Deus está sendo nosso ser. Então a perfeição absoluta da, da atividade divina ela está pulsando em cada ponto do nosso ser. Todinho. Não tem nada a falar com a consciência. Não tem uma célula. Sempre aspas, ah, a célula vista corretamente, ela não é matéria, é espírito. não existe nada fora da onisciência, que é a sabedoria é perfeita, funcionando. Tá? Então a pessoa maldona esse princípio absoluto e a maneira de lidar com as aparências. Não significa que a pessoa vai ficar escrava da palavra pura e instantânea. Isso eu quero dizer. Porque a pessoa, ela aplica o princípio, ela está direitinho, então ela ela a, a transferir, né? Essas administrações, elas são para ser transferidas para o suposto problema de cada um. Esse é o caso aqui. O lápis que está é simbolizando uma imperfeição. Então, a emenda da administração é para ser obrigada a esse sistema. Para o o caso, ele vai funcionar. Porque esse é um princípio absoluto. Isso aqui não é uma teoria que nós vamos falar, olha pessoal, eu acho que isso aqui é assim.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 Durante a meditação eu tudo isso aí, mas eu saio do dia a dia, aí fica muito difícil. É isso que eu sempre contei com esse vício. Certo? Então, se a pessoa carregou esse dia a dia, até hoje, como sempre, algo lá fora, primeiro passo, o dia a dia dela nunca foi exteriorizado. A pessoa saiu do mundo na porta de encontrar pessoas, parentes, conhecidos, é, todo esse tipo de, de ocorrência que a pessoa até agora achou que estava acontecendo mais hora no mundo, onde que se passou tudo isso? Como nesse animado na mente? A vinda, tem gente que vem de São Paulo, hoje é passando viajou, tudo bem. Agora, onde aconteceu essa viagem? Na mente. Onde se projetou essa imagem? Na mente. Na realidade, não aconteceu nada disso. Então, é, as aparências do mundo nunca estão na fora. são só imagens mentais, esse é o primeiro ponto. Pronto. Agora, cada um recebe essa informação que eu passei de um jeito diferente. Não, um cara de, de capa assim, nossa, então até agora eu esse negócio, nós um o que é que a gente estava levando o gato para o lebre? E no mundo é o contrário: né? estão levando o lebre para o gato. Existe o, o primeiro filho de Deus, o perfeito, de gencião, que é a, a pessoa comum de um ser humano. Né? E estão transitando com esse ser humano é por aí, que não existe em lugar nenhum, achando que existe. Né? Então, não o. a trocar o lebre, a, a, a, a, a, a lebre, estão levando o lebre para o gato. Você acha que, então, o mundo exterior é reflexo da nossa mente? Ele só está na mente. É o um reflexo. É, é, a, é a própria mente carnal, vamos dizer é assim. O mundo, não existe mundo exterior, na verdade. Como esse que nós estamos enxergando, não né? Mas esse que nós estamos enxergando é reflexo da nossa mente. É, mas ele não está sem o exterior. Né? tá? isso que eu estou falando, exatamente o que eu estou falando. Né? Ele não é exteriorizado. Lembra o, o exemplo da janela? O objeto lá fora, vamos fazer de novo tá aqui, e o outro olha para lá. Essa vidraça é vermelha. Aqui, esse objeto aqui, tem quatro cores. Eu posso ficar a vida inteirinha, é, vivendo, achando que, que, que, que, que, que, que tudo lá é vermelho. Mas a vida toda assim, afirma, que cor que é, assim, é vermelho, os caras é também, todo mundo enxergando lá de de cá ou é louco ou é místico. Você fala, não, tem quatro coisas, pessoal. Né? Mas a visão da realidade, não importa que a pessoa tenha passado. Mesmo que a pessoa depois volte para cá e olhar de novo lá, ela vai vermelho, mas ela sabe que não vai ser mais enganada. Percebe? Nós então, temos uma meditação, a gente pergunta assim. Quando você faz meditação, tem experiências que somem a aparência você enxerga o real Aí então a pessoa fala assim. Mas você então nunca mais enxerga como a gente enxerga os outros? Nós enxergamos, gosta a enxergar, como os ostenxer, mas sabendo que não é assim. A diferença é essa. Deu para entender? Se a pessoa viu que tem quatro cores, aqui, se olhar pela lembrada, ela vai enxergar vermelho Mas já não engana mais. Por que é importante a primeira experiência? É, as, as primeiras experiências, inclusive, elas não são, em geral, não são limóticas são rápidos são risumbres rápidos, né? mas é tão rápido que a pessoa vivencia aquilo e... voltou A me aqui aconteceu, não aconteceu, não. aconteceu, aconteceu com a prática aquilo vai é, criando mais é, constância certo? e está muito ligado à né, dedicação da pessoa é evidente que a gente que optou por um tipo de vida é, no cotidiano normal, nós estamos nós menos é, favorecidos para uma fidelização contínua do que um monte de pessoas em Certo? Agora, a opção nós, é, eu em casa da seguinte maneira: se nós estamos enxergando assim, não é para casa. É um é Senhor Play Center que nós temos à frente. Não é escola da vida, não. Né? Nós aprendendo nada, nós estamos é, é, vivenciando uma realidade, enxergando um..